Jesus, quando estava falando da palavra do semeador, ele é, disse para os discípulos, vocês não entenderam essa palavra? Como é que vocês vão entender todas as outras? Aí explicou a parábola.